Então, um ponto positivo e negativo em relação ao Brasil. É, a gente família, não tem dificuldade com comida, né? A gente é a estrangeiro, língua, né? É a nossa língua, a gente pode ir para Qualquer lugar. Qualquer lugar, o dinheiro também é fácil de entender. Quer dizer, agora que faz bastante tempo que tá aqui, né? Então, mudou bastante coisa, né? Uhum. É isso, é não, não passar a dificuldade que você passa aqui. É, tem essa família, né? É, não se preocupa em ter... É, Todo mundo fala a mesma língua que ah, você, é. então aqui eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é a língua, né? Entender, entender, a gente não entende, mas eu deduzo mais do que eu entendo, né? Uhum. E, e em relação ao Peru, Tica? Parece parecido. É, o ponto positivo e é negativo. Hum, positivo também igual, né? Que tienes... essa é a tua família, aí você comer o que quiser. Sim, menina, <risos> vai dar <dando> uma bolota! <risos> não é dificuldade para falar nada e o, difícil é, o que coisa, o negativo, sim. que aí é muito não é seguro, não ah não é seguro é parecido com o Brasil né é quase o mesmo sim é muito preconceito isso então, é algo que todo mundo já teve né tipo para estrangeiro geralmente não tive muito mas é, sempre em algum lugar assim tem, né? Você chega num lugar, assim, ficam um olhando para você. É porque já sabe, porque o jeito de vestir... Antes aqui, assim, quando é. você entrava em algum lugar, tocava música brasileira, sabe? Tipo, você tava num lugar, ah, tava é. tocando música japonesa, de repente, entrou um brasileiro, já começa a tocar música brasileira. Eles falavam que, às vezes, era para alertar que tinha brasileiro, né? Sério? Que, na verdade, tem muito brasileiro que vem para cá e vem fazer cagada aqui, né? Então, ah. Ah, infelizmente, aqui tem, tem isso, né? Eu, na minha opinião, eu pensava, nossa, né, que bonzinho, né, o dono da loja, uhum. né, tá tocando música brasileira, brasileira pra agradar, né, os clientes, assim, né, eu achava, assim... Né? Ah, era um sinal. É, mas daí o pessoal falava que não, que era um sinal pra alertar que tem brasileiro na loja, que era pra tomar cuidado, né. Carinha. É o que eu ouvi, não sei Sim. se isso é verdade. Entendeu? Gente, vou tá terminando aqui, né, vou fazer diferente, tá? resumindo uma palavra, viver no Japão. Bom, é, Brasil... Não, saudade. Trabalho. Cansativo. Muito. Só o bagaço. <risos> só o bagaço. Dica. Resumo uma palavra. Viver no Japão. Peguei Japão. Tranquilo. Sim, é tranquilo. Uh -huh. é. Peru. Peru... Hum... não. Aí só você come rico. <risos> oh, como? <risos> só você come rico. Você Sim, come você bem. come rico. <risos> ela Sí, voy a ir a comer mucho Sí, ella va a comer mucho Va a botar volar una bolita Trabajo Sí, es muy muy cansada el trabajo Muy estresante Bueno, estresantes es que las personas cuando se estresan Sí, mas yo trabajo en sí El trabajo es cansado, sí Cansativo Cuántas horas? ¿Cuántas horas, extra? Cuántas horas trabaja Yo? Sí, trabajaba 12 12 horas, ¿no? Y... Falar aqui para as meninas, né? Deixar uma mensagem para vocês, assim. Para quem tem intenção de vir para cá, tem que ter bastante assim persistência. Vai ter que engolir muito sapo aqui também. Tem coisa boa, mas também tem um lado sim, sim. difícil, assim, que nem vai ter dificuldade com comida, com língua, quem não fala nada, né? Em lugares assim que você vai, vai sofrer um pouco dependendo da região que você pegue, como a gente mora numa região que tem muito brasileira, então a gente não sofre tanto assim com discriminação ou esse tipo de coisa, mas dependendo da região que você vai, é, é bem diferente daqui, tem que ser cara de pau também, sabe, de se virar sozinha, e no meu caso eu sempre me virei sozinha assim, errando, aprendendo, dando risada, sendo motivo de gozação de todo mundo. Hum. Mas mesmo assim, eu levava sempre no lado bom, assim. Desse jeito que eu aprendi que levar bastante levar coisa. Jogo, assim, né? jogo de cintura, é. né? porque senão... É. Mas se você é do tipo de pessoa que quer vir pra cá e acha que é tudo mil maravilhas e que vai encontrar tudo fácil, que, porque todo mundo fala que Japão é fácil, mas acha que não vai ter nenhuma dificuldade, é bom não vir. Porque vai passar dificuldade aqui quando chegar. Vai, moita, né? Hum muita dificuldade a saudade aí. né também é. de casa acho que é um, um dos piores assim piores coisas assim que não tem como você preencher assim é saudade de casa né comida da mãe então assim, família, família é essencial vo... né é, mas assim se você tem oportunidade de conhecer aqui é um lugar bom para viver tirando a saudade de casa e né da família assim. você pretende voltar um dia? No ah, Brasil. É, não é a... a. gente vai ficar a vida inteira, né? Mas uma hora ou outra a gente tem que ir embora. Mas eu acho que quando eu for embora daqui eu vou sentir muita falta. Ah, sente, né? Chiquita, manda uma mensagem, Chiquita. Para as pessoas que querem vir aqui? Sim. Hum, bueno, para as pessoas que quiserem vir aqui, têm que pensar muito bem, têm que pensar muito bem. <risos> Você não passa daqui, Japão, não? Tinha que aprender tudo, tudo. Empresar de cedo. É aqui quando começa do zero é difícil mesmo, né? Uhum. Se começou do zero também nem te quitar. Uhum. Você veio sozinha, né? Com a minha irmã. Ah, sim, com sua irmã. Se não falava, ficava com sua máscara acá. Pior de tudo, eu não sabia. <risos> é. E quando eu encontrei a primeira vez, a fábrica ficava assim, só me aparecia seus olhos Que velha! <risos> e eu falava com ela e fazia. Sim, eu não entendia sim, nada, somente isso. Sim, ela não entendia nada. Digo, Aí, agora é não para de falar. Não para de falar não. mais, porque a gente aprendeu a falar portunhol. É, sim. Então, gente, é, então vamos finalizando aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da, da matéria de hoje, né? Nesse bate-papo junto com as amigas. Mas, enfim, é, se inscrevam no canal, dê um joinha pra ajudar a nossa divulgação. E é, favoritem, galera. E compartilhem com seus amigos, né, se vocês gostaram da matéria. Então, tchau, gente! <risos>